Pronto, o cara vai vir aqui, ó. pa Vai bater na mina e estourar essas duas. Opa, filho de uma mãe. Viu? Foi o que eu disse. Da então ele pisou lá. Vou esperar ele abrir a porta aqui. Não gosto de esperar aqui. Ai, abre lá a porta. Abre a porta. Abre a porta. Que ele tá bem aí na porta, seu filho da mãe. Abre a porta. Olha, ele correu lá. Poxa, não deu, não tava tá concentrado. Ele vai matar outro cara agora. Matou o outro Beleza cara. Deixa eu ver se alguém abre a porta aqui. Agora eu não sei se o fogo é nosso ou é Tem... Ai, mano, esse cara tá aí de hack, é? Meu Deus, médico tá assim a parte de fora. Cara... O cara mata com dois tiros. Não deu. Eles barram um. Né?